Essa técnica que nós vamos gravar agora é uma das técnicas mais poderosas que nós usamos na prática clínica aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose. Bom, estou convidando você para curtir o nosso jardim do lado de fora aqui, aos fundos da Sociedade Interamericana. tá? Essa técnica se chama Técnica dos Espelhos, ou Técnica dos Espelhos Mágicos. É uma técnica excelente para gerar loops hipnóticos uma retroalimentação do processo terapêutico então vamos lá curte o vídeo se inscreve no nosso canal e ativa as notificações olá isabelle bom você já sabe como entrar em transe é, já passou por outras sessões né Sim. então fecha os olhos respira fundo isso eu vou fazer com a isabelle como já expliquei para vocês a técnica do espelho técnica dos espelhos né eu tenho um fundo musical aqui do, dos passarinhos, né? Para me ajudar. Isabelle, eu quero que você deixe a sua mente inconsciente agora. A sua mente inconsciente, cuidar de você. A sua mente inconsciente. E você não precisa relaxar muito profundamente. Não precisa. Deixe a sua mente inconsciente, Isabelle. Relaxar e te levar de uma forma segura tranquila, serena. E a partir desse momento, só o som da minha voz faz sentido. Só o som da minha voz. Todos os outros sons, Isabelle, vão servir para você prestar mais atenção na sua própria experiência. Todos os sons, como sons externos, passarinhos cantando, carros que passam, pessoas que falam, vão servir simplesmente para você prestar mais atenção... Na sua própria experiência. Aí dentro de você. Isso. Respira. Isso. E você pode se permitir imaginar agora, Isabelle, que você está entrando numa sala de espelhos mágicos, sabe? Uma sala de espelhos mágicos, espelhos mágicos, espelhos mágicos por todo lado. E se você olhar bem, Isabelle, à sua frente você tem um espelho mágico, onde você se olha e vê, lá dentro do espelho agora, aquela Isabelle dos seus sonhos. A Isabelle que você sempre quis ser. A Isabelle, seus sonhos. Aquela Isabelle que você sempre quis ser. Dentro do espelho, agora. Com as emoções ideais. As sensações ideais. Os pensamentos ideais. Os sentimentos ideais. A forma física ideal. As atitudes ideais. As atitudes ideais. Aquela Isabelle que você sempre quis ser sabe aquela Isabel que você sempre quis ser ali dentro do espelho agora do jeito que você sempre quis ser e você olha para ela e quanto mais você olha para ela mais você se transforma nela quanto mais você olha para ela mais você se transforma nela isso quanto mais você olha para Isabelle que você sempre quis ser mais você se transforma nela com as emoções ideais as sensações ideais, os pensamentos ideais, os sentimentos ideais, a forma física ideal, as atitudes ideais. A Isabela é que você sempre quiser. Olha bem para ela. Isso. Mas você está numa sala de espelhos mágica cheia de espelhos por todos os lados. Direita, esquerda, atrás, no chão, no teto. Para todo lugar que você olhar, Naturalmente, todo lugar que você olhar naturalmente, você verá a Isabele dos seus sonhos. A todo lugar. Se você olhar para a sua direita, você vê a Isabele dos seus sonhos. Aquela Isabele que você sempre quis ser. Com as emoções ideais, as sensações ideais, os sentimentos ideais, os pensamentos ideais. A forma física ideal as atitudes ideais. Aquela Isabela que você sempre quis ser. E quanto mais você olha para ela, mais você se transforma nela. E você pode olhar para a sua esquerda e você vai ver de novo a Isabela ideal com todo esse conjunto de atributos. A Isabela ideal, aquela que você sempre quis ser. Se você olhar para trás, você vê quem? De novo, a Isabela ideal. Se você olhar Pra cima você vê a Isabela ideal, com as emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, atitudes, forma física, ideais, do jeito que você sempre quis ser. E quanto mais você olha para ela, mais você se transforma nela. E se você olhar para baixo, se estiver olhando para baixo, pro chão, você vê a Isabela ideal. Com as emoções, sensações, sentimentos, pensamentos, forma física, atitude, ideais. Como você sempre quis ser. Essa é a Isabelle dos seus sonhos. E quanto mais você olha para ela, mais você se transforma nela. Mas a sua mente inconsciente, Isabelle, a sua mente inconsciente, Isabelle, a sua mente inconsciente, Isabelle, a sua mente, ela gosta muito de você. A sua mente inconsciente gosta muito de você. E ela quer te dar um presente agora, mais um presente, dentre tantos outros que ela já te deu. A partir desse momento, todos os espelhos do mundo físico, dito como real, são também espelhos mágicos. A partir desse momento, todos os espelhos do mundo físico, dito como real, também são espelhos mágicos. Na verdade, toda superfície espelhada agora é um espelho, e todo espelho é um espelho mágico. De maneira que se você olhar para qualquer espelho, qualquer superfície espelhada do mundo físico, dito como real, inconscientemente você vai ver nele a Isabela ideal. Com as emoções ideais, as sensações ideais, os sentimentos ideais, os pensamentos ideais, a forma física ideal, as atitudes ideais. Aquela Isabelle que você sempre quis ser. Quer, é Isabelle, que você sempre quis ser, mas a sua mente inconsciente realmente gosta muito de você. Realmente gosta muito de você. E essa noite, Isabelle, você vai dormir e sonhar. Vai dormir e sonhar. Enquanto você dorme, enquanto você dorme e sonha, quando você dorme, Isabelle, e sonha a sua mente inconsciente, o seu sistema neuroendócrino produz todos os hormônios e neurotransmissores necessários para essa Isabelle ideal existir, coexistir com você agora. Serotonina, hormônio da alegria e felicidade, endorfina, Bem-estar, dopamina, aquela boa expectativa, oxitocina, prazer, segurança, afeição. Adrenalina, as respostas adaptativas para a vida, quando tem que tomar atitudes, fazer o que tem que ser feito. GH, o hormônio do crescimento, que é responsável pelas renovações das células. E cada nova célula vai, vai vir com essa nova memória, a memória da nova Isabelle. Essa Isabela que você sempre quis ser. Quando você dorme. sonha. Tudo isso acontece. E a sua mente inconsciente quer te dar mais outro presente. A partir de hoje. Todas as noites. Nas próximas 90 noites. Você vai sonhar com essa sala de espelhos. E com a Isabela ideal. O seu eu ideal. Todas as noites. Nas próximas 90 noites. Você vai voltar a essa sala de espelhos para essa conversa com a Isabela ideal, seu eu ideal. Todas as noites, nas próximas 90 noites, você vai voltar a essa sala de espelhos e vai se encontrar com essa Isabela ideal, esse eu ideal. Com as emoções ideais, sensações ideais, pensamentos ideais, sentimentos ideais, forma física ideal, atitudes ideais. E essa volta, esse encontro, na sala de espelhos, vai acontecer mesmo que você não se lembre conscientemente ao acordar. Porque a sua mente já está programada para isso. E ela vai fazer isso na melhor hora do sono. E qual é a melhor hora do sono, Isabel? Alfa? Teta? Delta? No sono REM? Tanto faz, não sei. A sua mente inconsciente sabe. Talvez um dia seja numa fase, outra noite seja na outra. Tanto faz. Todas as noites, nas próximas 90 noites, você voltará a essas, essa sala de espelhos. E a cada dia que passa, você estará mais próxima dessa Isabelle ideal. Que você sempre quis ser. Que você sempre quis ser. E eu fiquei curioso agora, aqui me perguntando. Se você estivesse lá no futuro, agora no futuro alguns meses ou anos no futuro e já como essa Isabel ideal como é que você se sentiria aí no futuro agora com a sensação de ser essa Isabel ideal às vezes eu falo que isso é um processo de reintegração de posse emocional uma reintegração de posse de si mesmo uma auto reintegração de posse é o um momento onde você pode começar a se reintegrar a si mesmo. Eu fiquei imaginando como é que seria tudo isso. Mas eu gostaria que você começasse a respirar profundamente, enquanto a sua mente inconsciente começa a ajustar todos os novos aprendizados, todas as novas memórias. E eu vou contar até três. E quando eu contar até três, você volta, se sentindo completamente bem. Alerta desperta, rejuvenescida, revigorada, fortalecida e se sentindo muito bem. Quando eu contar três, é o momento de você se sentir muito bem. Ok? Enquanto eu conto três, você vai usar todo o tempo do mundo para se permitir ter uma experiência maravilhosa e voltar. Um, preparando para voltar. 2, reajustando todos os sinais vitais, circulação, respiração, braços, pernas, mãos, pés, circulação periférica, músculos da face, nuca, ombros, e quando eu disser 3, você vai estar completamente no aqui agora, alerta, desperta, revigorada, rejuvenescida, fortalecida, se sentindo muito bem e pronta para novos aprendizados. 3, voltando. Tudo bem? Tudo ótimo. Gostei do Tudo Ótimo. Quer comentar rapidamente alguma coisa? Para o pessoal que está vendo a gente. Oi? Tudo certo. Tudo certo? É. Como é... <risos> <risos> tudo certo. Como é que... É... Foi tudo bem lá? Lembra de tudo? Lembro. Do que você lembra então? Só fala pra mim rapidinho Eu lembro de uma salinha com os espelhos assim Que eles brilhavam Eles brilhavam E eu vi uma Isabelle muito feliz Muito feliz Uma Isabelle que realmente é o que eu quero ser no futuro Uma Isabelle bem sucedida, uma Isabelle feliz Uma Isabelle totalmente bem Valeu a pena encontrá-la? Sim É bom isso? Sim, muito Legal. Então, pronta para encontrá-la? Pronta. Então, legal. Bom, agradecendo a Isabelle que participou conosco aqui, agradecendo ao, a você que está me assistindo. E só para lembrar essa técnica, a técnica da sala de espelhos, ou dos espelhos mágicos, é uma técnica que eu desenvolvi, é, baseado numa vez um relato que eu ouvi de uma pessoa falando que, que a coisa mais difícil que tinha era trabalhar o processo hipnótico de pessoas com anorexia, mas na verdade hoje nós usamos ela em praticamente, na verdade não é praticamente, é que é realmente em todos os processos terapêuticos que nós fazemos na Sociedade Interamericana de Hipnose por essa capacidade que ela tem de gerar um loop hipnótico de você reviver o processo. Eu acho que ela aí foi tendo as pitadinhas cada vez de colocar uma coisinha a mais para gerar esse loop, ok? Mas é uma técnica de nossa autoria, agora está pública aí, espero que faça bom uso, tá bom? Então gostou do vídeo, continua nos seguindo, eu aguardo vocês para o próximo vídeo, toda semana um vídeo novo. Grande abraço!